Como é que é, malta do baço? Bem-vindos aqui a mais um vídeo, e bem-vindos ao último vídeo do 106 GTI. Pois bem, este menino hoje vai à vida dele. Vai o 106, mas não vai a capa. Esta capa não vai, bem como não foi esta capa aqui do meu antigo Sax Cup. E porquê é que elas não vão? Porque eu sei que um dia mais tarde vou voltar a ter outro GTI, e outro saco seca esses sim para guardar e nunca mais vender e agora pergunto a vocês mas ó eu tu me deixes então quer dizer o outro tinhas e vendeste este está no e vendeste e depois vais querer outros dois pois é malta vocês também sabem que eu agora o meu conteúdo é este comprar carros, recuperar, documentar e depois para entrarem novos tem que sair os velhos porque ali está o meu Honda aqui está o GTI aqui costuma estar o G40 mas agora está a fazer umas cenas ali o .gt entrei onde é que eu meto o Corsa onde é que eu meto o Toledo onde é que eu meto o Ibiza é pá, malta não dá só para comprar infelizmente vocês sabem que eu fiquei de triste quando vendi o meu Cup fiquei de triste quando vendi o meu GTI vermelho mas é pá entrou o G40 preto entrou o G40 vermelho entrou o .gt entrou o Corsa GSI é assim malta tem que tem que sair uns para entrar outros e vocês sabem o quanto eu curto estes carros e o quanto me dói ainda mais este GTI pá. que com esta pinturazinha da guerra autocar o carro que está novinho novinho novinho AC ABS que é bué da rara ABS nos GTIs e nos Cups e este tem tudo e eu vou vender e vou vender também porquê? Porque apareceu mais um negócio, dois negócios, dois negócios, e vou ver dois carros com a certeza que compro, posso não comprar, mas com a certeza que compro e vou ter que vender um destes. E te vou vender qual? O que está mais completo. Está o conteúdo praticamente feito. Falta montar umas coisinhas que estão aqui, Eu já separei estas e tenho ali outras para separar. E já vos vou mostrar todas as coisas que o carro vai levar. Mas o sumo principal do carro, recuperação, tirar do abandono, montar o um motor, que este carro vai ser motor, Uh, pintar etc, o, isso já está feito, já está feito, as coisas que faltam aqui fazer são coisas relativamente simples, mas que me demoraram algum tempo, e que se calhar esse tempo da venda, dava-me jeito, o grito, para comprar o outro carro então, este carro vai já à vida dele, e dizem vocês novamente, e bem, então, mas ó, oh, esse carro nem sequer esteve anunciado esse carro nem sequer teve na tua página, como é que o vendeste? pois bem, este carro, tal como o G40, preto, não estava à venda eu recebi uma mensagem do tipo Pau Ior queres vender o teu GTI? Eu disse, não, não quero, o carro não está à venda. E a pessoa disse, queres, queres. Não, não sabes, é bem que queres, mas tu queres vender esse carro. É pá, te coincidiu com a oferta de comprar dos outros e eu... Então olhamos lá negociar isto. Pá, negociámos isto. E não é que quem me vai levar o GTI. É a mesma pessoa que me levou o G40. Eu acho que ele está a criticar com toda a minha coleção. Muito... Ele... é, é, é, é ali atento, está ali atento. Ele... Só quando estão prontinhos é que ele os vai buscar. Pois é. O homem que comprou o meu G40, é que vai levar o meu GTI. Mas pronto, deixem-me puxar o carro ali para fora e mostrar o que é que ele vai levar. Capa tirado. Agora vamos ligar a bateria. Olha este GTIzinho com as tampas todas, tampa da bateria. Já se vê em poucos com estas tampinhas. Tem tudo. Dentro, agora Pessoal, sinceramente não sei há quanto tempo não deu. Se a boteia mesmo desligada, GTI, olha ah, que pega! Ah. Esse relógio, esse relógio! Estes carros nunca falham, nunca falham. Foi em rojo, nem que o relógio agora. <risos> e bem, já temos aqui o GTI. 4. Agora vou-vos mostrar o que é que vai acompanhar no GTI. Ora, vai acompanhar aqui as B8 para a frente. Estão aqui, belíssimas, B8. Porque as de trás já tinham sido montadas. Bem como os travões da frente. Aqui também só vai os travões de trás. Depois pastilhas. Isto é os ATE. Pastilha ATE. Ponteiras de direção. Os triângulos. Tubagens de radiador. Vai aqui umas pecinhas suplentes. Segunda chave. Código. Estes símbolos da malva que eu sinceramente não gosto de ver. Topos de amortecedores, Filtro de óleo e filtro de gasolina, vai aqui o Moto 300V para a revisão, seladinho, correias, transmissão, transmissão, óleo de caixa, óleo de travões, velas irídio apoios apoio de motor, termostato, sensor de termostato, filtro de habitáculo e radiador da sofagem. Pois bem, isto é todo o material que o GT vai levar para montar e, e digamos, pronto, fica perfeito, ele, ele já está muito perfeito. Com aquilo que falta, é pá, fica mesmo <risos> divinal. Divinal. Lá dentro é o GD que vocês conhecem. Impecável. Tapetezinhos. Rádiozinho Android. Sub lá atrás. Clonazinhas novas. Alarme. Tudo bacaninho. Estofezinhos. O que é que eu vou fazer agora? Vou tirar aqui a cadeirinha da minha filha. Já repus as definições aqui do rádio vou só confirmar se está tudo ok. Estão aqui as minhas contas Google e as minhas cenas. Tirar aqui umas moedinhas. Alguma coisa que meu. Que é alguma coisa que esteja aqui meu e fica pronto para entrega vou twitters, vou colunas lá atrás levou colunas no sítio desde a origem Epá, este carro está mesmo top, ar condicionadozinho tudo à maneira, frente. tudo à maneira o que é que vamos fazer agora? vamos esperar que chegue o dono, novo dono para levar o nosso GTI embora, embora, embora, embora. Ah, e falta mais umas coisas, estava lá atrás, não me lembrava. Vai levar também o radiador da água, a tampa do radiador, e vai levar aqui também o motor que veio afanado, todo completo. Cabeça, bloco, tudo completo. O bloco está novo, está impecável, a cabeça, como queimou junto, ofendeu aqui um bocadinho, mas é reparar, montar, e fica tudo top. Agora sim, vamos chamar para o homem. Pois bem, já tenho aqui o, o proprietário do GTI e o combinado, eu já estava esquecido, era o carro, mas levava o Cisne. Cisne, não tinha que ir. Pronto, então olha, Segura, a minha filha agora, vai. eu fico a com o carro e, eu... <risos> e ela ficar a com o Cisne. Este maluco, vocês não sabem, este maluco foi o mesmo que levou é o G40. <risos> Estás a fazer a minha coleção? Como é que é? Não, estou a fazer uma reserva, uma garagem nova. Está <risos> só um dado de sítio. Só um Está tipo. só um dado tipo. Este rapaz, eu não tinha o G40 à venda e ele disse-me assim, tens, tens. Tu é que não sabes, mas tens. Que eu vou comprar o G40. E agora fez tipo o, o mesmo, pois basicamente o mesmo. Meio. Queres vender o GTI? Não, queres, queres. E melhor. Eu fiz a transferência antes que tu dizes <risos> e, nada. E há, este e, tra... ontem manda-me mensagem. Quê? Checa, checa. ou <risos> Checo. É. Qualquer coisa assim. Foi melhor assim qualquer. Checa, eu checo o quê? <risos> Mas só a vez que acho que a gente. Yeah, fui à conta, terceiro. Então, mas já nem viste o carro. Tá, vejo no YouTube, diz ele. Vejo mas, vejo. mas quem é que não conhece o carro? Se lá, yeah. conhece o carro ponta, vejo não no YouTube. Gesta, eu já Pronto, vai no aqui tudo. Eu, olá, oddia! É, é? isso, isso, isso tens de te dar um curso intensivo. Para te dar a volta? Não, duas coisas. É um curso intensivo para dar a volta e ti. E, pá, e, e a condição é que o Honda a gente põe uma corda neste e no G40 e ele puxa os dois. Eu já viste? <risos> Olha, tenho aqui tudo, amigo, já te mostrei pecinha a pecinha. Pá, Eu acho que eles gostaram mais do Cisne. Garantidamente gostaram mais do Cisne do, do ah, que do carro. Pá, pá, já, Interessa. Pronto, Estou tenho bem. aqui as pecinhas todas. Pronto, não deu tempo para fazer as montagens. Como é que é o carro? Pronto, montas tu? Outro ou não? Alguém montar. Portanto, se vocês virem aqui um GTI de... câmara de marcha atrás, ou um G40, ou um G40 preto. É, é, é, é. O culpado foi este, foi este gajo. Foi este gajo aqui. Por onde é que eles vão andar? Porque zona? Sintra. Por zona de Sintra. É. Bem estimado, espero. Sabe, sabe disso? É. Quê, sei disso, não. Sei... Sabe, sabe disso, sabe o disso. último que saiu daqui da porta fez um barnauto até lá abaixo que já me queriam dar padradas e tudo. Não sei, não, fui eu. não fui mas eu. eu não bati com a jante, é para ficar assim que eu não, não bati com a jante. A Malta comentou, não... que... comentou, O gajo não estava ali coisa e e ele só bateu ali, bateu não, passou ao lado mas não, não foi tocou. abaixo. Não tocou. Não, não tocou nada. Não tocou nada. Pronto, mas... Podes ver lá o passeio, então. E a gente também está. Não vá o Burnites, aqui à porta não vá o Burnites. Não. Bem, não sei se já tinha mostrado, temos aqui mais uma vez um GT com os manuais todos. Hein? Aqui, manuais todos, capinhas, segunda chave Tudo, tudo como manda a lei. Estás prontinho a levá-lo? Estou. E eu agora. Não estou é pronto, pronto, pronto para, para aumentar o aumento de combustível. Sim. Ah, aumentou hoje, não foi? 14 Epá, Ele tem 20 98. Dá para Dá chegar. Para Dá para chegar a centro. Chega não, é não, bom. não, chega, chega a sempre Então olha malta, vocês fiquem bem. Epá, gosto de documentar tudo. Documentei a compra, documentei a reparação e documentei a entrega. E Como... A pintura. E a pintura, sim, e o carro foi todo documentado, só falta estas peças, mas é pronto. Só para saber que eu conheço o carro. Sim, yeah, yeah, yeah, yeah. Como vos mostro, como os compro, com o que lhes faço, acho que justo mostrar-vos também a venda, a despedida e explicar o porquê. Porque basicamente para saírem uns tem que entrar outros. Não vos vou dizer qual é o outro agora, porque eu vou ver dois, três, algum há de vir e algum vai fazer o conteúdo a seguir do GTI. Mas é mais um lá para casa? Mas vai para a tua? Depois... depois. <risos> Eu vou para o trabalho, Eu não tenho que os procurar, <risos> não tenho que arranjar, não tenho que... já os por... é Inteirinhos, é. é. Com peças suplentes. <risos> exatamente, exatamente. Não, mas olha, vou para marcar isto... É assim. Estás em contente bem? com o G? Estou contentíssimo com o G, não tenho nada nada Pronto, nada Pronto, ao não menos não, não sou enganados. Não, é? não, não, não. Imocável. Não, se não for, o aumento de confiança. Não, tá, e pá, normalmente... E até eles andam ali com um pato... Ah, não tens tu! Sim. Mas o meu cão já ouviu, de certeza! Já estava ali ah. todo, todo eufórico. Não. Pato, não, cisne. O, cisne. o cisne! O cisne! Só para a piscina, né, filho? Bem, podes levar mais Vamos. uma vez? Vamos levar. Está aqui registado. Está sim, senhora! Está top! Até já, GTI! Ai, ai. Olha, e vais conduzir pela primeira vez? Pagas? Não conduzes? Ai, já viste, isto é mesmo? É 20 euros de cota. Ah, olha, dá para subir a e de cheiro. Não, não. <risos> não foi abaixo. <risos> Estás pronto? O topo também, mulher também. Tudo a postos. <risos> mais uma vez, olha. Esta vez não foi abaixo. Obrigadão. Não, ah, este não é é um isto é um uma embreagem mais coita, direção de Isto é um carro. Isto é um carro, é? Isto é um carro. E agora, agora um carro. a malta do G40. É, pronto. Que... É, é, o outro é também é um carro. O também é um carro. É até é é menos, menos extras, vá. Exatamente. Tem mais anos. Exatamente. É que o outro já lá chegou. É? Vamos gerar se este chega aos 30. Estás a brincar? Ok. quê? chega, passa. Vai, meu. Toma mais <risos> uma <risos> vez. Obrigadão. porta bem. estima por E guarda Ah, se Bem estimado e bem tratadinho. Dura uma vida. Para de sério, vou meter um prego na marcha atrás. Não, não, não. Não faças isso. Vagarinho, não me envergonhes como da última vez hein? não devagarinho não me envergonhes Pai, depois sou eu e pronto malta já foi embora está feita a venda, está feita a entrega eu agora tenho aqui um espaço vazio ali um espaço aqui do meu coração, eu fico sempre assim um beca nostálgico porque efetivamente eu não faço os carros ou os conteúdos para me bater de valores, para bater isto, para bater aquilo, e efetivamente são, são, são carros que eu gosto e que me dá gosto, e eu repito, ficou ali a capa e eu ainda vou ter outro GTI mais tarde, mas agora, pá, malta, isto aqui a gente vive do trabalho, não é? Eu não consigo, já tenho sete carros, agora tenho seis, ficar com mais um, mais outro, mas não consigo ter, ter sete carros e eu não. pá, pronto, é, é o que é, é o que é, para entrar uns tem que sair outros e não vai ser um super carro, vai ser assim. Mais um charutinho, porque vocês sabem como é que eu sou, charuto, charuto, G40, é tudo charutinhos assim, mas são meus, estão pagos, infelizmente ou felizmente os meus pais não podem fazer créditos para me comprarem um carro, para eu andar aí com esse, não, tudo o que eu tenho, graças a Deus, é fruto do meu trabalho, porque... mas também se os meus pais me pudessem comprar, eu aceitava e, te... e reconhecia assim em vídeo para a malta, eu tenho o que eu tenho graças aos meus pais não ia dizer que era meu ou que eu sou um gajo de sucesso e consegui comprar isto não! admitia tomara eu que os meus pais me pudessem comprar um canhão para eu andar mas não podem e têm a vidinha deles e eu com quase 40 anos estar a chovar aos meus pais era o que mais me faltava portanto anda aqui nos meus charutinhos vai vir aqui outro charuto certamente mais dia menos dia tu próprio se tiveres um charuto destes, destes que eu equipo aqui que queiras ver recuperado aqui no canal manda-me um e-mail está na descrição faz-me a tua proposta a gente negocia Uh, eu vou ver dois, três carros, já tenho aqui em olho, mas não tinha cash para ir negociar. E negociar uh, capila murcha não é para mim. Eu agora já tenho algum cash, consigo negociar e vejo se consigo comprar os carros. E pronto, agora fiquem por aí, fiquem atentos, porque este espaço vai ser preenchido. Agora vou estar em dois a três dias nostálgico, mas depois isto passa. Vai, fiquem bem, um grande abraço, obrigado por assistirem, eu adorei fazer este conteúdo, porque eu adoro aquele carro. Epá, é muito bom. É um carro perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Há de vir outro. Espero que vocês também tenham gostado. Resgatámos mais um do abandono. Foi recuperado, foi entregue. Uma nova vida. Fiquem bem. Um grande abraço. E um grande gás. Yes!